Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez, galera, eu tô aqui no aplicativo de desenvolvedor do Clash, mano Porque eu quero mostrar pra vocês a vila mais difícil de todas da história do Clash of Clans Por quê? Vocês logo, logo vão entender porque ela é a vila mais difícil de todas você atacar, mano Porque, manos, olhem, deem uma olhada nessa vila que eu ataquei, cara Essa vila, ela tem simplesmente todas as construções do nível um até o nível máximo. Se você notar, vamos da esquerda pra direita, você tem todos os acampamentos de, do nível 1 até o nível máximo. Você tem todos os armazéns de ouro, todos os armazéns de elixir do nível 1 até o nível máximo. Os armazéns de elixir negro, você tem o centro de vila dos goblins, você tem a, as casinhas dos goblins, você tem todas as brocas de elixir negro, você tem todos os níveis de canhão, você tem todos os níveis de quartel, você tem todos os níveis de defesa aérea, de torre do mago, de morteiro, de torre da arqueira, de dispersor aéreo, você tem duas. Artilharias águias, galera Uma de nível 1, outra de nível 2 Que é o nível máximo Você tem 4 torres inferno em uma vila Uma de nível 1, uma de nível 2, uma de nível 3 Uma de nível 4 Os heróis são nível 1, menos mal Mas você ainda tem todas as outras construções Até o muro de nível 1, até o muro de nível 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 É isso, <risos> eu pensei que tinha 12 níveis Meu Deus Até o muro de nível 11 11 Pra você atacar só que você só tem o centro de vila nível 11 Você não tem o centro de vila de nível 1 até o nível 11 No caso, né? Mas, galera, olha só isso, cara Não tem todas as construções, mas tem todas as defesas Tem 4 x-bestas Uma de nível 1, de nível 2, uma de nível 3, uma de nível 4 E, mano, além de tudo isso Ele ainda tem construções raríssimas Por exemplo, aquela pedra rara Que tem 4 quadrados Ela tem aquelas pedras e umas árvores dos goblins Que você não encontra em nenhum lugar Essa é a vila mais rara e mais louca Que você já vai ver Não tem como você... Você vê uma vila mais louca do que essa, mano E ela além disso é uma vila atualizada, né Com todas as construções no nível máximo Pelo menos uma delas, até, é, todas as construções de Defensivas no nível máximo, mano O que eu pensei? Nada melhor do que eu atacar essa vila Com as tropas novas e eu fui Falei, vamos fazer um teste, vamos tentar atacar essa vila Mano, a vila é muito mais difícil de atacar Do que você imagina, primeiro porque ela tem muitas construções Segundo porque ela tem duas artilharias águias Se você não eliminar elas primeiro Você acaba perdendo muita tropa Porque você vai colocando ali as tropas E mano, se liga na hora que eu coloco os meus bebês Dragões, mano, brota uma Tesla de cada nível ali do canto direito, mano velho, é muita coisa acontecendo na tela, eu coloquei umas peças de nível 1, porque eu tinha esquecido de atualizar minhas peças para nível máximo e fui colocando, mas não dá velho, a vila é muito grande, tem muita coisa para as tropas destruírem e acaba que ela fica sendo distraída por aquele tanto de, sei lá, torre, torre da arqueira nível 1, depois ela vai matar nível 2, depois ela vai matar nível 3 e aí, enquanto isso a, as outras defesas estão metendo pipoco e tem também todas as armadilhas, só que a gente não está vendo né, tem todas as armadilhas também nesses espaços vazios, do nível 1 até o nível máximo, aí eu coloquei um pouco de mineiro, falei caralho meus bebês dragões foram dizimados, eu tava também usando o aplicativo de desenvolvedor pra atacar, então eu tinha é, tropas ilimitadas pra poder atacar, porque não tinha como atacar essa vila de outra maneira. E velho, eu fui colocando os mineiros e os mineiros foram morrendo, foram batendo naquelas torres, naquelas bombas gigantes de nível 1, depois era de nível 2, depois era de nível 3, e a artilharia água, eu vacilei, eu deveria ter eliminado ela primeiro pra tentar, pra tentar... Eliminar essa vila, mano. Mas eu não consegui. E o tempo foi passando. O tempo foi passando. Eu fui vendo aquilo acontecer. Dois dispersores aéreos empurrando os meus bebê dragões. Aí eu fui atacar o canto direito ali. Que tinha as quatro torres infernos. Consegui levar as quatro torres inferno. Mas na hora que eu ia destruir a artilharia águia, eu acabou o tempo. Não deu tempo de destruir essa vila bizarra que é a vila mais forte que você vai ver pra atacar, porque apesar de não ter um layout, apesar de não ter os muros e protegendo as construções, tem muita defesa, tem muito além das defesas que a gente tá habituado, mano. Então, mano, aí depois eu falei, mano, eu vou ter que fazer um ataque 100% nessa vila, eu tô, afinal de contas eu tenho bebês dragões ilimitados aqui, então o que, que eu fui fazer? Aí, no segundo ataque, eu fui atacar focando, né, aquelas construções do canto inferior direito, que eram as torres inferno, os dispersores aéreos, é, as artilharia águia, se liga na hora que eu coloco os meus bebês dragões, aquele dispersores aéreos, aquele monte de dispersor aéreo, aquele monte de defesa aérea, aquele monte de... inferno, matando os meus bebê dragão, cara, nossa senhora, velho, eu não consegui, aí eu fui clicando, cara, eu fui clicando, aí sim, depois eu coloquei um montão de bebê dragão, depois que eles mataram aquelas tesas, depois que eles ativaram todas as armadilhas aéreas, eles, depois que eles mataram a tiraria águia, aí sim, eles foram fazendo aquele limpa, assim, como se fosse um tapete de fogo que vai limpando geral, tá ligado? Como se, tipo, fosse queimando, assim, ó, até chegar no canto superior esquerdo da vila. Mesmo assim, duas torres do inferno ainda ficaram matando os meus bebês dragões. E, cara, ainda assim eu. É, ainda assim eu demorei pra destruir. Coloquei um, uns quebra-muros só pra zoar ali pra quebrar aqueles muros. Porque eu queria realmente dizimar. E pra finalizar ali, ó, eu coloquei. Eu consegui destruir uma torre inferno de nível 4 apenas com quebra-muros, velho. Coloquei um montão de quebra-muro. E aí depois os quebra-muros foram é, sendo espalhados. Mas os meus bebês dragões estavam ali atacando aquela parte. É esquerda da vila, mesmo assim, cara, eu vi, velho, não vai dar tempo, não vai dar tempo de eu atacar, eu tive que colocar mais bebê dragão, cara, porque não ia dar tempo, e eu coloquei mais bebê dragão ainda, ainda tinha uma, duas, três, quatro, cinco defesas aéreas vivas, velho, aí eu falei, cara, eu tenho que colocar muito bebê dragão aqui, aí sim, finalmente, depois de um milhão de bebê dragão utilizados, depois de quebra-muros utilizados, depois de mineiros utilizados, eu finalmente consegui dar um 100% nessa vila muito louca, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e e eu quero que vocês deixem no comentário. Vocês querem que eu ataque essa vila usando uma estratégia normal. Só para você ter uma noção de quão difícil é atacar uma vila que tem todas as defesas de um nível 1 até o um nível máximo. Mano, se você quiser, eu queria que você deixasse o seu like, deixasse um comentário falando assim oh, Gordinho, ataca essa vila usando o wipe. Gordinho, ataca essa vila usando o corredor pra gente ver Só pra eu ter uma noção do que vocês querem assistir, ok? Espero que vocês tenham curtido, uma diversão aí, uma coisa totalmente diferente Você não vai ver isso em nenhum outro lugar Deixa seu like pra saber que vocês gostaram Se inscreve aí se você gostou do conteúdo e quer assistir um pouco mais Não se esqueça de deixar o seu comentário também Falou, um grande abraço do Gordinho Agora vou me despedindo de vocês E até a próxima! Yeah!